Viva amigas, vamos começar então para mostrar o princípio. Aqui está. Com a ponta pequenina fazemos já aqui uma, uma laçada com, na, na agulha. Com a ponta grande vamos passar por dentro delas duas. Com a ponta pequenina fazemos aqui uma laçada e agora com a ponta grande passamos já pelo meio. E assim temos um ponto muito bom, um ponto sólido de início que é a duas dimensões. Portanto, tem um meio, podemos atravessar. Este é o segredo. E agora podemos acrescentar aqui uma outra linha com uma outra cor. E aqui está. Isto fica muito bom. Reparem na saída. As duas saídas muito perfeitas para podermos trabalhar. E é a partir daqui que vamos trabalhar, então, as duas cores. Fazemos os pontos como está aqui. É só começar e seguir top.